Vou dar um tab aqui. Nossa, é cartos ADC, hein, mano. Se eu soubesse que não era cartas jungle, eu pegava outro pick, velho. Deixa eu ver o que a música tá baixa aqui. Deixa eu só arrumar o volume aqui. Será que eu vou tomar invade, mano? Corri, né, família? Marquinho! Que merda, eu fui aumentar a música, mano. Anglas, querendo o P e o E. Aumentar, não, baixar. Ah. Ai, faltou o suquinho, velho. Ó, Flashou desesperado. Meu protobelt volta aí. Em... Ah! Caramba, eu nunca tomei essa play, velho. Que play que foi? Tipo assim, a vem não bateu no pistole. Ó, eu pensei, nossa, que bobinho, eu vou pegar o pistole e vou chegar até ele. Só que aí ele deu o ataque no pistole pra me jogar pra longe. Caralho. Caralho, desse jeito eu nunca tinha tomado a play não, agora de outro jeito já, sem ser o cara passando pelo Flintstone, né, batendo de Valeu Bad Fallen, pelo sub seja bem-vindo, meu lindo. O que Não sei. Por que Galinho? Baixa não, Britão. Boa, matei aqui, cobrei o um eco. Isso, isso. Pegou a torre, mas morreu. Oi, mamãe. Oi, neném da mamãe. Moleque, você respeita, demorou, velho? <risos> acho que você não tá falando de moleque, velho, mano, mano. <risos> ah, tá achando que tem moleque aqui, pô. Fazer sadinho. É, mano. velho. Então, Venatinho, ah. quanto é 26 mais 57? Eu já dou, ah. o resultado já vem na hora, só de ler. 6 mais 57, mano. 6 mais 7, 13. Tá ligado? Calma, oh, calma, tô pegando fogo, mano. Não sei matemática básica, não, mano. Pode ir tranquilo, Nath. Né? Não, tem meu ensino médio no eixo, mano. Você sabe disso, mano. Lembra da época que você estudou com a MC Mirella? Aí, ah, é, pô, aí é fácil, mano. 26 mais 57. 70. 82, mano. 81, mano. 15. Caralho, <risos> Nath, que é, velho? Pera aí, cara. 26 mais 57. Era 83, mano. Nossa, era 83? 83, mano, ó 6 e 7, você já vê, dá 13, mano 2 e 5, dá 7 Então 83 então, O cachorro é muito fofo, Kenzie, que história lindo Gostou, mano? Vou postar mais stories pra vocês lá, então, galera Tô me esforçando, viu? Quem quiser seguir no Insta lá, mano, deixa eu mandar aí A, a força, né? Mano, o Vinicius Fernandes resgatou X1, galera Vinicius, você acredita que você é o primeiro que resgatou isso? Você já logo aí pra fazer esse X1 agora, seu folgado o Viniciusão quiser escolher Ó, ele já loucou, hein, mano Ele tá poucas ideias, velho Vinição, eu escolho ou você? Vamos ver se ele tá ouvindo a live Ó, ele falou qualquer um, mano Ele tá debochado, hein, mano Caralho, eu não sei do que Vou de Lecife, tá tirando sim. Nossa, 10 segundos pra fazer a runa né? Meu treinamento deixou mais cicatrizes do que qualquer batalha Ei, Vinição, ele tem duas Nossa, eu não peguei MR nas runas, mano Eu tô fuentando no X1, galera Vinição tá jogando errado já, mano Mas eu não vou falar no que, que ele tá jogando errado, não Beleza, galera Gostei, gostei, tô folgado, hein esse bairro, Star, essa música é forte, ué E aí, Vinição, tá em choque, pai? Flashando aí? É por Prime o flash dele, família? Eu que tô em choque, família. Queria beitar uma skill dele. Fudeu, galera. Ele tem sustain ou não, mano. E agora, velho? Não paga de gostosinho, Vinição. Não paga. Vinição tá em choque, mano. Tô entrando na mente dele, velho. Malfight foi banido, velho. Vai ter XP pra você não, milição. sem XP pra você, meu brother Não vai ter XP da catapa, filho dá bora, solado Caralho, enfogado, hein E eu já, eu achei que meu R não ia matar não Aí eu já ia dar um R e flash at attack, ataque, tá ligado? Aí, mas foi flash por prime ali de caneco, viu? Vai, Vinição. Eu só ganhei porque eu soube controlar a wave, mano Senão eu ia perder, viu? Tava com a, com a runa secundária errado Tava sem MR na runa Tava todo zoado, né? Eu não vou parar, eu não vou parar, don't é stop, stop, don't assim, stop, eu confio, Salve só mais Marquinhos, você, porra. Bom dia. Marquinhos, eu não Pera vou aí, parar, aí, eu tive que juntar, Tá bom, tá bom, tá bom, se matar ele é esse, é GG. Nossa, é GG o caralho, com a fé, não morreu, não. Por que que você fez isso, só pra entender, por que você saiu do pitch? Pra matar eles, mano. Por que, que você quer matar? O Aro tava com um cai já, mano. o 3 tá Marquinhos. ali, família. Não, my bad, sei lá. Só apertei só aí. O SKT Krauser renovou os dois meses também. Ele falou, bem especial. e falou: Bom dia, Marquinhos, meu lindo. Manda um salve da Anívia. E mostra o ovo. Tá. Aliás, eu posso fazer melhor. Pera aí. E valeu pelos dois meses, Forred. Pronto, beleza? Salve. Olha lá. Coisa linda, né? É. Aumentar o espaço. Será a que tem alguma música velho. atual assim que a gente vai ouvir no futuro, mano? Falar, caramba, <risos> foda, mano. O Renatinho, pior que você falou, falou, falou, eu não entendi nada. Mas fala de novo, vai falar de novo. Valeu, <risos> Nath. Qual será é que vai ser a música livro. que a gente vai ouvir no futuro, mano? A eu música que a gente vai ouvir no mesmo. futuro e vai falar, é, nossa, que pô, nostalgia é... escutar essa? Eu sei Qual? Qual? Vai mostrar o peitinho pra mim. Rimpina ah, esse rabo. Não, não, não, não, não, não. Quer outra? Vai ah, se ah. tratar, garota. E Da MC oh. DLN, versão DLN. Vai se, vai se, vai se, vai se. É, fi. Puta que pariu. Quer mano. mais? M4 ah. gritando, meu nome. Slash. Bate de frente, tu não é homem. Tá ligado? Essa também dá pra dar. Viu? Marquinhos, fala pra minha namorada. Meu Deus, é assim, que eu não sei, velho. Naquela pegada amorosa que só você sabe Ô Cristina Vinícius veio aqui pedindo pra te entregar essa roseta Em forma do demonstramento do amor, carinho que ele tem por você Mas ele não é bobo nem nada, viu? Ele é um safado, tá vindo aqui em busca do seu adocicado Libera pra ele se estiver se sentindo bem Já pega essa aí Olha oh, aquele yeah. um salve do Bebe Chorão mas como se ele fosse nosso filho, nove meses, tamo junto. Nossa, eu não sei fazer choro não, tá salvo aí se fica à vontade pra escolher o nome. Ah, é o Ban! Bom dia, Marquinhos. Tem como Bom mandar amigo. uma rosinha pro Jonas e, e pedir Matei para, para ele parar de jogar dia azul, que acaba com a flex da rapaziada. Jonas... <coughs> O Edu, mano, seu amigo, bom, veio aqui de uma forma cara, deselegante, bom, querendo mandar na sua escolha de campeão no Joguinho das Fadas. O Edu, Jonas, ele veio todo desagradável, não tá querendo deixar você se divertir com o um campeão que você gosta, né, mano? Se quiser atender o pedido dele aí, Jonas, o Edu quer que você para de jogar de aço. Que pai aí, mano. Pega, Jonas, em especial. <risos> Tô não uma dessa não, pai. Ah, véi, para com isso, galera. Para. Ai, mentira. Meu. Ah, Renati. O Vlad ah. ainda deu alt-tab depois dessa play e veio renovar os dois meses de sub, mano. Olha o deboche dele. Alips agora. Acreditei Alip. que era pra valer. A, lua me, A traiu. lua me traiu. Será que alguém poderia me enviar uma florzinha? Estou carente, só um beijo todo molhado Não. bem no meio da boca agora, papo reto. Manda uma rosinha pro galinha aí, galera. O galinho tá falou aí, foi sincero: falou que tá carente, tá querendo um beijo na boca. Mas aí, pô, não tem como mais dar um web beijo, mas ele quer a rosinha. Deixa eu ver se eu dou um web beijo no galinha, mano.